Olá, bem-vindo ao curso TDD, Desenvolvimento de Software Guiado por Testes. Eu sou Clóvis Fernandes. Hoje nós vamos falar de um conjunto de siglas que aparece aí. Bom, vou aproveitar para dizer que eu demorei para aprender a diferença entre sigla e acrônimo. Então, vocês vejam que é, aí eu tenho, por exemplo, ITA. ITA é, é um acrônimo para Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Já, a, por exemplo, a palavra IBM é uma sigla para International Business Machine. O que diferencia, então, sigla de, de acrônimo? O acrônimo eu posso ler como se fosse uma palavra. ITA é um acrônimo. IBM, como eu soleto cada letra, é uma sigla. Nós temos aí é, a sigla TDD, então, TDD é uma sigla, porque eu leio letra por letra. Então, TDD é o, o Test Driven Development, ou Design, que corresponde ao desenvolvimento, em português, né? desenvolvimento de software guiado por testes. Ao final dessa aula, você saberá é, que não é preciso fazer um, um projeto é, antecipado e completo do curso para você fazer o TDD. Então, essas siglas que estão aí... É, se referem é, mais ou menos a isso. Então, quando eu falo o BDUF, vou é, misturar com um acrônimo, vou, vou ler como se fosse sigla e acrônimo. BDUF é Big Design Upfront, que é o, o projeto é, grande antecipadamente. Então, eu estou querendo dizer para vocês que eu, para fazer TDD, eu não preciso fazer isso antes de implementar. E também não vou fazer a, a outra sigla que é o no Duf, no Uf eu não vou usar essa, que é nenhum design algum antecipadamente, no design upfront, Nem, não vou fazer nada disso também. Então, na aula de hoje, o que eu quero ver é, eu preciso fazer um projeto antecipado e completo antes para fazer o TDD? Vamos tentar responder e mostrar que não, e nem o seu oposto, que é não fazer nada, que é, muitas é, pessoas da comunidade TDD acham que, que isso é certo. Nós é, discordamos um pouco. Então, o que, que vem a ser o, o Beduif, Big Design Upfront, projeto grande feito antecipadamente. Tá certo. Nós vamos tentar mostrar que no TDD isso não, não não vai ser necessário. O BDUF corresponde então a um, a um projeto é, da sua aplicação que seria feito e completado e aperfeiçoado antes da implementação começar. Isso normalmente é feito em outros projetos. O processo em cascata exemplifica bem o, o BDUF. uau, oh, wow, que linda cascata que estamos vendo aí. Mas não é dessa cascata que eu estou falando, mas o nome foi derivado por causa disso. O que eu estou falando é desse processo de desenvolvimento de software em que eu tenho o, lá em cima os requisitos, uma análise de requisitos, o projeto, a implementação, a verificação e testes, o, o software é colocado em, em produção e entra em, em manutenção. O, o BDF, esse Big d, eh, Design Upfront. Ele corresponde à análise de requisitos e ao design, exatamente antes da implementação. Se o, o BDUF não é uma boa alternativa para o TDD, porque eu, eu não quero... Nesse processo de, de, de cascata, eu perco muito tempo fazendo a, a especificação de coisas que podem ser é, ou inúteis ou que vão mudar no futuro. Eu levo muito tempo fazendo isso. Depois faço o projeto de, de tudo. E aí começa a implementar, só depois vou testar. Em TDD a gente não faz isso, né? O nosso processo é testar antes, é... fazer falhar, fazer o código fun funcionar, refatorar. É esse ciclo que nós vamos seguir. Então, se o, o, o BDUF não é uma boa alternativa, qual que é a alternativa boa para isso? Obviamente, é... A comunidade TDD, existem muitos que praticam e acham que o oposto disso, do BDUF, que é fazer tudo antes da implementação, o oposto, que é não fazer muita coisa antes da implementação, tá certo? É, seria o ideal. Eu vou mostrar aqui com alguns exemplos não computacionais que isso talvez não seja uma coisa boa. Eu vou estar chamando isso de no-DUF. No. Duf, no design upfront, em português, um design algum antecipadamente, ou seja, eu não vou fazer nenhum design, né, Tá certo? Antecipadamente. Será que essa é uma, uma boa alternativa? Bom, quero lembrar que essa sigla, no doof, não é, é usualmente empregada na literatura ou na indústria de, de software. Eu estou usando aqui exatamente só para pontuar a a conceituação sobre o que eu estou querendo dizer, que é, é não fazer quase nenhum é, projeto antecipado. Então, eu estou chamando de no doof, é, no design up front, projeto algum antecipadamente. Eu não vou fazer nada antecipadamente, ou muito pouco, tá certo? Isso é o que a, a comunidade TDD, é, muitos né, é, pensam. E, e, e fazem uso disso. Eu, eu, eu discordo. Eu vou mostrar alguns exemplos é, não computacionais que vão exemplificar isso. Suponha que na imagem a seguir eu queira fazer uma corrida campestre de motos. E aí eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Olha a imagem, tá certo? E vai responder. Seria um bom local? É, eu, eu tenho informações suficientes para começar essa corrida, tá certo? Então, esse é um trechinho de uma imagem que eu estou mostrando, onde eu vejo é, que tem é, grama, que tem uma trilha no meio, tá certo? Então, olhando isso, o que, que você pode imaginar? Aparentemente, sim, eu posso fazer é, uma corrida de moto isso aí, mas, veja, eu não tenho informações suficientes, eu tenho poucas informações, eu estou olhando de uma maneira muito restrita. Esse meu local Tá certo? Agora vamos ampliar esse local Uau! Uma, uma bela vista também Mas uh, As duas perguntas né? Será que é um bom local? E tem informações suficientes? Agora eu tenho mais informações E certamente Esse não é um bom local Para fazer uma corrida de, de, de motos Uma corrida campestre de motos porque o lugar é muito perigoso, está à beira de precipícios. Então, bastou eu ampliar um pouquinho, olhar um pouquinho à frente, ter um pouquinho mais de informação, eu já pude tomar uma decisão. O, o no-doof corresponde a você estar olhando de uma maneira limitada e não é, ver à frente alguma coisa. Então, não é uma boa coisa. A gente viu que não é uma boa coisa ter, querer fazer, ter todas as informações antes, né, no, no, no Big Design Upfront, mas também no, no, no, no doof não ter nenhuma informação, ter muito pouca informação, também não é uma coisa boa. Imagina agora que eu queira fazer uma, uma pesquisa de campo sobre biodiversidade é, num, num determinado local. Vamos responder novamente as mesmas perguntas, seria um bom local? Eu tenho informações suficientes para começar? Então, é, esse é o trecho do que eu quero fazer, tá certo? É, fazer essa análise de, de campo, essa exploração de campo de, de biodiversidade, tá certo? Olhando para isso, é, aparentemente sim, seria um bom local. Eu tenho muita vegetação, certamente eu vou ter é, muitos animais e, e outras informações ali. Só que também eu não tenho muitas informações suficientes. No caso agora, vou olhar, uh, ampliar. Eu estou olhando de uma maneira muito limitada. Né? Tá certo? Agora vamos ampliar isso um pouquinho. Pronto. Oh, uma bela cena também. Tá certo? Vocês vejam que agora eu tenho mais informações. Tá certo? Eu tenho mais informações agora. Quer dizer, bastou olhar um pouquinho além e eu já consigo vislumbrar é, outras necessidades para essa minha pesquisa, aí, tá certo? Eu tenho montanhas, eu tenho um, um, um vale extenso, então é, eu, eu, talvez eu precise que alguns dos biólogos é, façam é, escaladas, façam rapel, e gostaria de saber também as, algumas outras informações adicionais, como chuva, clima da região e etc. e então. tal. A resposta nesse caso, certamente sim, porque ao olhar um pouquinho mais, eu consigo vislumbrar mais é, sobre é, a, a pesquisa de campo. E a resposta, certamente sim, é um bom local para isso. Ah, e eu agora tenho informação suficiente para to uma tomada de decisão pre preliminar, pelo menos. Está né, certo? Então, a, a chave aqui é isso. Conjunto de informações suficiente. Quer dizer, agora eu tenho mais informações. Ou seja, eu não preciso ter todas as informações, por exemplo, dessa, dessa última uh, pesquisa de campo. Uh, informações topográficas e coisas adicionais sobre isso. Eu não preciso ter uma, um conjunto de informações completas. Mas eu preciso ter o um conjunto de informações suficientes para eu poder iniciar a minha, a minha pesquisa de campo. Então a chave não é ter muita informação antes de começar a implementar e nem quase nenhuma informação antes de começar a implementar. É ter o um conjunto de informações suficientes. Como nós vamos chegar a, a definir o que é informação suficiente? Isso vai ser é, outra coisa. Nessa nossa aula é, eu espero que você tenha então entendido que é, o Desenvolvimento de software usando a abordagem BDUF, ou seja, um Big Design upfront, não é uma coisa boa, nem o seu oposto, quase nenhuma informação. No, no BDUF, você é, de, demora a, a começar a implementar e o seu sistema já vai ficar muito rígido, porque eu tomo é, muitas decisões antecipadamente. E se precisar mudar alguma coisa, vou ter dificuldade, exatamente por causa dessa rigidez. É, no caso do no doof, ou seja, no, eu não tenho é, é, design nenhum, né, tá certo? Nem de requisitos, nem de, de, do, do design propriamente dito, tá certo? O que, que acontece? Eu às vezes eu não tenho todos os requisitos, eu não tenho informações, eu não consegui olhar para frente sobre alguns alguns percalços que eu possa ter no meu desenvolvimento. E, e ao fazer isso é, talvez eu tenha problemas no futuro, porque eu posso seguir no, o projeto vai sendo seguido para um desenvolvimento que pode me levar a problemas, tá certo ele talvez não esteja muito pronto também para mudanças inesperadas. Ah, eu vou contar o um caso aqui para vocês, pessoal é, um, hoje ele é um grande cientista, começou a fazer uma, uma, uma tese de mestrado comigo em torno de 2003, 2004 que era sobre uh, um repositório inteligente para gerenciar o per-programming né, na, na modelagem ágil, em que ele começou a programar esse repositório inteligente usando o TDD, um TDD individual, né, tá certo? Uh, chegou um dado momento e ele estava usando essa técnica em que eu vou colocando os meus requisitos e eu imagino que vai emergir uma, uma arquitetura, um projeto do meu sistema que seja saudável. Quando ele veio me apresentar esse projeto, o projeto tinha muitas falhas, ele não conseguia me responder muitas coisas, ele não era muito inteligente. O que, que faltou? Faltou ele ter uma visão um pouquinho mais antecipada disso. Ele teria que ter olhado a literatura sobre outros repositórios inteligentes para fazer análises parecidas e ao não ter olhado isso ele fez uma arquitetura que acabou sendo inadequada para suportar uh, os novos requisitos, ou seja, mesmo você querendo uh, não não seguindo plenamente o TDD, olhando o suficiente para frente, você pode ter problemas. A conclusão que nós devemos chegar é que o certo é fazer um projeto suficiente antecipadamente. Nem muito, nem pouco. O suficiente. E fazer o suficiente não é uma coisa também que a gente é, é, tem certeza do que vai ser feito. Nós sempre, sempre vamos ficar em dúvida. Mas esse é o assunto é, da, da próxima aula. Espero então que tenha ficado claro que é, você não vai precisar é, fazer um projeto usando o BDUF ou o NoDUF. Obrigado.